Te trazendo aqui o tutorial da música Teu trabalho é descansar em mim da Ariane, ok? Confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar nem na música nem na cantora, Mais um pedido de alunos e aqui estou eu atendendo o pedido, tá? É, eu vou passar aqui para vocês aqui mais ou menos aqui a música, né? Lógico que tem muitos detalhes, não dá para passar todos eles, mas o principal para você tocar ela Direitinho aí no teu teclado aí com certeza eu vou estar passando para você, tá bom? Lembre-se que a cifra está na descrição desse vídeo, tá? Também tem um link para os meus cursos, ok? Para você se tornar meu aluno. E não esquece de se inscrever e deixar o seu like aí, ok? No canal aí, tá bom? Vamos lá, no canal não, no vídeo, né? E se inscrever no canal, eu invertendo tudo. Bom, essa música, tá? Ela está em Mi maior, ok? E aí eu vou passar para vocês aqui a introdução, tá? É, tem uns acordes aqui bem característicos aqui mas nada que um pouco de treino não resolva tá a introdução é o seguinte é mi mi com Fá mi com sol sustenido ok aí depois vem lá com sétima maior tá e depois si cabe em, em de novo. então ó em acordes seria isso ó. De novo, ó, Mi é, Mi com Sol sustenido Lá com sétima Maior, tá? Si Mi E aí tem aqui a introdução do piano, né? Que vai ser aqui, ó Isso aqui É a apogiatura, tá? Então, ó Exatamente desse jeito, ó No Mi vai ser aqui, ó Beleza? O Mi com Sol sustenido vai ser aqui, poucas notas assim mesmo, tá? Depois no Lá com sétima maior vai ser aqui, ó. Aí vai fazer bastante apojatura, tá? Vou fazer devagarzinho, ó. Uma vez, ó, aí vai fazer agora assim, ó, tá vendo? E vir para cá só o finalzinho que vai mudar. rápido movimento, mas é isso aqui. Ó. Tá? Então, ó, as duas vezes, né, vai ficar aqui, ó. É... Beleza? Aí agora vem de novo a repetição, tá? Na repetição, a gente vai fazer assim, ó. vai ser mais simples, vai ser igual ao começo, tá bom? Eu vou tocar tudo bem devagar, se caso você não entender, diminua a velocidade do vídeo aí no player do YouTube, ok? E vai fazendo anotações aí, tá? Vamos lá, ó. Bom, essa é a introdução, tá? Deixa eu me arrumar na cadeira aqui. Ai, tô ficando velho. É, e aí vem a parte cantada. É, os acordes têm que ser tocados mais ou menos desse jeito aqui, tá? Tá, ó. É rolar muito essa parada de fazer acorde assim, tá? Duas notas em cada mão, ok? Então vai ser, ó, Mi, então, ó, pode ser assim, ó, pode ser assim também, ó, só com uma nota, tá? Ou duas aqui, ó, beleza? Então, ó, Mi, não temas, aqui, aqui, né, ó. não temas, então, ó, Mi, Mi com, so, com Sol sustenido, tá? Ou você faz assim, ou você faz assim, então, ó. Não temas. Sobre. Ti. Tá? Então, ó. Mi. Mi com Sol sustenido. Lá com sétima maior. Dó sustenido menor com sétima. Beleza? Aí vai vir Si. Um Sol. Cuidado. Fá sustenido menor com sétima. E cai no Mi. Espera, tá? Eu vou fazer tudo junto, ó. Beleza? Então, de novo, ó: Mi, Mi com Sol sustenido, Lá com sétima maior, Dó sustenido menor com sétima, Si, Fá sustenido. Sétimo Cai no Mi Beleza? Aí vai vir aquela parte, pôs tipo, um somente um Mesma ideia, ó Cai no Mi Pra ir pra outra parte vai fazer Ele faz uma projetura, tá? Ele vem cima, assim, você pode fazer ó. Você pode fazer aqui, se quiser. Ó. Beleza? Ou você pode fazer. Tá, eu acho que aqui fica melhorzinho. Então, deixa eu ver. É o si, né? Seria Essa parte ó. caiu aqui, Lá com sétima maior é, te... é meu, né? É a letra, teu é, Dó sustenido menor e Si, tá? Ó. É meu, somente meu, beleza? Aí depois vai vir Dó sustenido menor, é, Cadê? Mi Sol sustenido e Lá, todo o trabalho, tá? Vai fazer todo o trabalho. Beleza, vamos pegar essa linha toda, ta Faço o menor com sétima, Ó, esse descansar em mim. É pra ser um, um Mi Sus, tá? Mi Sus 4, né? Tá? Só que lá ele joga esse dozinho aqui, ó. Tá vendo aí o acorde? Tá? Então, cantando fica, ó. E o teu trabalho, já me perdi na letra. É descansar. Aqui, tem acorde, hein? Pra caramba Vamos lá Vamos pegar essa parte do teu trabalho O teu trabalho é descansar em mim Beleza? Descansar em mim Aí já entra aqui, ó Lico sustenido. Volta pro Lá É meu somente Mas aqui é igual, né? Todo Aí agora, aqui no e o teu trabalho é descansar em mim, a gente já cai na introdução de novo, tá? Ó. E o teu trabalho é descansar em mim". Entendeu? Você já cai na introdução. Descansar, no, descansar, você já entra na introdução, ó. e o teu trabalho é descansar. Aí agora, a gente, as mudanças que a gente vai ter aqui são de letra, tá? Que aí vai vir, ó. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Vamos lá, entrega tudo em fim, confia. Não sei cantar <risos> aqui. Muda um acorde aqui. ao invés de ser fácil sustenido menor, é lá, tá? Então faz, entrega tudo em fim, confia. De todo coração, caiu no Mi, tá? Aí agora vai fazer normal, né? Eu não passei a música toda, com todos os detalhes, porque ela simplificada, do jeito que eu toquei aqui, já vai te dar trabalho, tá? E se eu pegar e pegar todos os detalhes tudo e colocar nesse tutorial, além dele ficar muito longo, tá? Muita gente não vai conseguir tocar, tá bom? Então, estude devagar, estude com calma, tá bom? Com paciência. E você vai conseguir tocar essa música aqui, pelo menos da forma mais parecida possível, que é o que eu passei aqui, tá bom? É, não esquece tá, de comentar aqui abaixo do vídeo de onde você está assistindo esse tutorial, ok? E também comente aí embaixo outras músicas que a gente está fazendo, beleza? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, eu vejo vocês lá no curso de teclado online, na área de membros, lá na área de alunos, link na descrição. Tchau!